Quer estudar na melhor instituição de ensino técnico e superior do Sul de Minas? Estão abertas as inscrições do processo seletivo 2020 do IF Sul de Minas. São mais de 3 mil vagas em cursos técnicos e superiores nas cidades de Carmo de Minas, em Confidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. Para o ingresso nos cursos superiores, será utilizada a sua nota do Enem. Já para os cursos técnicos, o seu ingresso continua sendo por meio de prova. Você pode se inscrever até 11 de novembro pelo site ifsudminas.edu.br barra vestibular. Não perca esta oportunidade e estude com a gente. Seja mais, seja IF de Minas.